Eu me chamo Guilherme Bujack e sou pastor. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, se você ainda não conhece o que nós fazemos, quero de coração pedir que você volte aqui, conheça o nosso canal no YouTube, veja os outros vídeos e descubra um pouquinho da gente, ou deixe um comentário pra gente aqui, comentários do YouTube. Muito obrigado por ter dado pra... Oi, sou muito grato a Deus porque você está aqui, porque você chegou. Obrigado de coração. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre cinco motivos porque você não pode deixar de evangelizar segundo Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 20 cinco motivos muito importantes que você tem que levar em consideração enquanto crente, enquanto servo de Deus, enquanto pessoa que atua na evangelização, como em pessoa que está viva, porque se você está vivo e é crente, você só tem uma coisa para fazer, uma, uma, uma coisa para fazer, fazer aquilo que o seu Senhor te mandou fazer. E o que ele mandou a todos nós fazermos é anunciar as boas novas a todas as pessoas que nós encontramos. E neste vídeo vou te dar cinco boas razões, eu não, o apóstolo Paulo, vai te dar cinco boas razões para continuar a evangelizar. Se você não, se você não faz isso, passe a fazer isso a partir de agora considere urgentemente obedecer a Jesus, porque é melhor obedecer do que ficar levantando a mãozinha na hora do louvor na igreja, viu? Adoração, serviço a Deus é muito importante. Mas se você é desobediente ou desobediente, não vale nada. Fica comigo até o final desse vídeo. Você pode ver comigo na tela que está aí a seu lado, essa tela enorme que você está vendo, um... um uma frase muito simples. No verso 15, Paulo deixa muito claro que é porque é a única coisa que interessa, o único sentido para a gente ainda continuar aqui, tendo que enfrentar o que a gente enfrenta, falar o que a gente fala, sofrer o que a gente sofre, porque ainda temos uma missão a cumprir. Mesmo que a sua vida esteja em risco, é o que o apóstolo Paulo diz, não há outra coisa para se ocupar para se preocupar do que exatamente isso. Porque foi isso que o apóstolo Paulo não somente disse, como também fez. Ele investiu toda a sua vida. Ele pregou o evangelho em boa parte da sua vida, correndo o risco de perdê-la. Aliás, para ele morrer não era um problema. O problema era viver uma vida que não fosse a vida de Jesus. E eu não sei se você se lembra, se você já chegou nessa parte dos evangelhos, não vou te dar um spoiler, Jesus morre na cruz. <risos> o personagem principal do evangelho, de qualquer um dos quatro evangelhos, morre. Mas ressuscita. Eita, outro spoiler. <risos> então, porque é a única coisa que interessa. Não tem outra coisa para você fazer. A nossa vida gira em torno disso. Fazer exatamente a vontade de Deus. Outro item. Porque é o poder de Deus. O verso 16 deixa bem claro que é o poder de Deus. Não são argumentos humanos, então você não está vendendo uma topoé, você não está vendendo boticário, você não está vendendo avó, você não precisa apresentar de uma forma eloquente nada, porque não depende de você. Você tem que fugir da ideia que você precisa criar métodos, aliás... Tem um vídeo aqui no canal, eu quero deixar o link para você, em que eu ensino, eu digo para vocês quais são os princípios bíblicos por detrás da evangelização. É, é muito importante que você volte aí e veja também esse vídeo aqui. Porque vai tirar muita coisa errada da nossa cabeça. Porque você não tem que criar métodos ou estratégias que derrubem argumentos contrários ao evangelho. Só a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Então, por meio... Uh, da pregação do Evangelho, daquilo que realmente está aí, já está pronto. Não é você que convence as pessoas. Eu vejo, às vezes, pessoas me perguntando, Bujá, como é que eu faço para evangelizar um ateu? Como é que eu faço para evangelizar uma pessoa que tem uma crença totalmente diferente da nossa? Como é que eu falo de Deus para uma pessoa que não, que não crê na existência de um Deus único, mas de muitos deuses? Pregue o Evangelho, você não tem que pregar contra o que ele crê. Não é, você, não é isso, não é assim que funciona. Você anuncia aquilo que o Evangelho diz quem é Jesus e o resto é o Espírito Santo que vai fazer, ok? No verso 17, olha o que a gente tem, porque a pregar o evangelho revela a justiça de Deus. Eu acho muito legal, a gente vive em situações, em dias, em que a justiça, de, a justiça não é muito favorável, né? A, justiça, a gente percebe que há uma sensação de injustiçamento, ou ausência da presença de justiça. Quando nós pregamos o evangelho de Deus, nós anunciamos que há uma justiça vindoura, ou até mesmo presente. Porque o que é a justiça? Justiça é quando as pessoas descobrem que todos os seres humanos podem usufruir igualmente o que Deus é, o que Deus fez, o que Deus prometeu. E isso só é possível por meio da pregação do Evangelho. Você vai anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, até porque ele é quem veio para libertar os cativos. Lembra lá de Isaías 61? Então vamos lá. Próximo. Salvo engano, quarto item. Por que revela toda impiedade humana? Bom, não existe gente boa, não existe gente perfeita, não existe quase crente, não existe absolutamente. Ou existe gente, existe gente ruim. E existe gente ruim que foi salva por Jesus. Ele revela quem, quem o ser humano é e a notícia que diz a respeito não é boa. Então, se você quer. É, se você deseja que as pessoas tenham noção do quanto elas e o que elas são, anuncie o Evangelho. Porque quando o Evangelho é pregado, é, todos, ele revela que todos estão debaixo da condenação do pecado e que todos precisam ser perdoar, perdoados por meio do sacrifício de Cristo pela confissão de arrependimento. Se você é uma pessoa que pensa que lá no final da história Deus vai pôr uma balança, vai transar suas obras boas, suas obras ruins, e aí ele vai decidir o que vai fazer, você está redondamente enganado, porque não é isso que o Evangelho anuncia. O Evangelho de Deus é preciso confessar o seu arrependimento, confessar o seu pecado e o desejo de e arrependimento e o desejo de ser salvo. Quinto e último, porque revela que Deus nunca esteve oculto. Sabe aquela história? Eu às vezes escuto gente dizendo o seguinte, Jack. Você não crê, por exemplo, que Deus fez o mundo e de repente saiu de férias pelo universo? Não. Ele sempre está presente. E como que Ele está sempre presente? Porque Ele anuncia a sua glória por meio da sua obra criada. E é exatamente o que consta no verso 19 e 20. Que Deus sempre esteve e sempre se fez conhecido, mesmo que não reconhecido. Quando o Evangelho é pregado, o véu que impedia você ver que Deus estava ali o tempo todo cai da sua, do seu rosto e você consegue, então, ter a clareza de quem é Deus. Bem, esses foram os cinco motivos que o apóstolo Paulo apresenta para você em Romanos capítulo 1, do verso 16 ao verso 20, que eu traduzi em um infográfico que também está à sua disposição no link da descrição. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu quero te fazer três pedidos, assim como se você fosse o gênio da, marca, da, da da lâmpada, se você fosse o gênio ou a gênia da lâmpada. Aí eu vou te pedir três coisas. A primeira é a seguinte, se você ainda não assinou o canal, assine, porque você vai ajudar outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. O algoritmo vai dizer, olha, esse conteúdo é interessante, vem cá ver. Então, para isso acontecer, eu preciso que você assine o canal. Para isso também acontecer, eu preciso te pedir o um segundo pedido. qual é o segundo pedido? Dá um like. Bom, se você não gostou, então não dá o like, tá? Não gostou, não dá o like. Ou, ou dá um dislike também. E comenta aí nos comentários. Deixa algum comentário. Diz qual a cidade que você participa. Qual igreja, qual dúvida. Põe nos comentários, que isso ajuda a girar o canal também. E o terceiro pedido que eu tenho para te fazer é compartilhe esse vídeo no grupo da igreja. Sabe aquelas piadas, aqueles vídeos que viralizam e tal? Legal, ótimo, mas... Põe isso também, porque de repente esse texto vai ajudar aquele irmão aquela irmã que tem alguma dúvida sobre a evangelização ou ainda não começou, alguém que ainda não está obedecendo Jesus no mandamento de anunciar o evangelho a todas as criaturas. Bom, eu me despeço aqui, agradecendo a você pela sua atenção, pelo seu carinho e por você ter dado play. Um grande abraço do Burja e a gente se vê no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço, até lá.